Salve, rapa, firmeza, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Se você não se inscreveu, se inscreve, compartilha o vídeo aí, tá bom? Dá aquele like lá e comenta sempre daquela forma linda e elegante, beleza? Hoje eu pensei em a gente falar de livros, certo? Não me cansei de falar de livro, tô afim de falar de livro a semana toda, porque o pai está muito xarope, mas quando você fala de livro, até livro tem política no meio, mano. Receita, fala, saiu no jornal ontem, diz que só rico lê e livro pode perder isenção com unificação tributária. Tá ligado? Saiu no jornal Estadão. Segundo órgão, livros são consumidos pela faixa da população que ganha acima de 10 salários mínimos. Mano, a fusão do PIS e do COFINS com a reforma tributária para criar o CBS com alíquota de 12%. Rapa, primeiro, se livro é só para rico que ganha mais de 10 salários, para quem que eu tô vendendo livro esse tempo todo? Só para rico? Caralho, todas as quebradas que eu já varei Todos os estados que eu já fui Tá ligado? Qualquer estado, qualquer quebrada que você vai, mano Tem um movimento lá, literário também Ou literatura marginal, ou sarau Tá ligado? Ou evento poético no meio Mano, os caras estão tá louco velho De falar isso aqui É mais uma desconstrução, né, mano? Desse governo aí E, mano, a Receita, mano Vacilou lindo, tá ligado? Porque eu sou a prova viva, assim como os autores de Quebrada, que existe um público periférico para livro. Que existe muitas pessoas que não são pobres, que eu não gosto de falar pobre, porque a gente só não tem as coisas por enquanto, certo? Né? Muita gente não tem as coisas por enquanto, não quer dizer que é pobre. E nem todo mundo que tem muita coisa quer dizer que é rico, certo? Tem vários tipos de pobreza e de riqueza. Tanto que tem um grande, um grande pensador que fala, né, mano? O cara fala assim... Me, qual é a verdade? Me diz a verdade? Qual é a verdade? Qual é o certo? Me diz a verdade. O cara falar qual da verdade você está dizendo? Qual da verdade você está perguntando? Então não quer dizer nada, mano. Tá ligado? Esse bagulho. hora acima de 10 salários mínimos para comprar livro, vocês estão de chapéu. Sebo ia viver como? Né? As livrarias aí menores iam viver como? Só esperando o rico? Rico é o que menos lê nesse país, rapa. Se os ricos lessem, eles não seriam tão suicidas. Certo? Não estou nenhum querendo fazer uma pseudo Europa no país. Tá vendo que não cabe para ter uma pseudo Europa aqui. É poucas. Beleza? Mas aí é o seguinte: vamos falar então de livros, já que a gente não consome livro, né? Vamos falar para o público meu aí, que está do outro lado também, que eu não sei porque tem público também, né? Já que não consome livro. Inclusive, as vendagens dos meus livros sempre foram altas. Eu não entendo. Rapaz, os ricos estão tá me comprando esse tempo todo e eu me enganei. Mas, mas quando eu colo nas quebradas, o cara falou que leu tal e tal livro, tá lendo tal e tal. Então, bom, o negócio tá louco, né? Inclusive, rapaz, se você quiser adquirir um dos meus livros, entre no site da Undasul, beleza? Undasul.com.br, www.undasul.com.br. O 1 um é com o número 1, um. é a loja que a gente tem aqui no Capão, e também tem um site, né? Esse site que eu passei para vocês. Também pelo WhatsApp dá para encomendar também os livros, beleza? Lá tem Os Ricos Também Morrem, tem Os Últimos Exemplares do Desterro, tem o Palavrarmas, que é o meu audiolivro, beleza? Tem vários outros livros meus lá, O Cronista no Tempo Ruim, você só encontra. Nesse lugar. É o lugar mais fácil para você encontrar minhas obras. Beleza? O WhatsApp da loja é 58707409. Não precisa pôr o 9 na frente, não. Entra lá, manda uma mensagem pro Davi e fala Davi, acabei de ver o vídeo com o Ferrez e achei da hora um dos livros e, e vou querer comprar. Beleza? Eu sei que tá difícil para todo mundo. Os nossos preços sempre tem alguma em promoção lá também. Beleza? Mas se você tiver interesse, tá lá. E eu tô lendo, rapaz. Queria compartilhar com vocês aqui. Para não ficar só na crítica, né, mano, que esse bagulho, os caras vão meter 12%, 15% e vai acabar de falir o mercado editorial brasileiro, que já anda capenga, né. Mas, tem nós que estamos na resistência, então vamos continuar. As editoras independentes, né, os canais independentes, vamos continuar. Eu tô lendo agora, um, acabei de ler uma história em quadrinhos do Paulo Scott e do Rafael Sica. Olha isso aqui, rapa! que bonito, mano. Cara, isso aqui é bonito demais, mano. Além de ser uma história impressionante, mano, sem uma palavra, tá ligado? Paulo Scott escreveu um roteiro sem palavra, é, não é a primeira vez que a gente vê isso, né, rapa? Tá a linguagem dos quadrinhos permite isso, né? E é uma história muito interessante, mano, vocês sabem que eu não gosto de dar resumo de história aqui, não vou dar esse mamão pra vocês, mas Meu Mundo versus Marta é o nome do quadrinho. Então se você quiser ler um quadrinho diferente aí, com prisma diferente, algo que eu nunca vi parecido não, mano, bem diferente mesmo, assim, gostei tá ligado? Do mesmo Paulo Scott, eu vou ter uma live com ele, né, mano? Vou ter um trampo com ele, então, eu tô, tô lendo os trampos do cara, é o respeito, né, rapa? Marrom e amarelo, ó. Tô lendo marrom e amarelo. Cara, que pedrada, mano. Qualquer parte desse livro aqui que você pega, nossa senhora, mano, é uma pedrada, rapa. Se você não deu uma oportunidade a obra do Paulo Scott, essa é a deixa, hein? Além de ser batalhador, ser dos nossos. Ó, sentei na cadeira mais próxima, ciente de que os oito esperavam de mim algo que justificasse minha chegada nos minutos finais daquele primeiro encontro. Na minha cabeça, no entanto, o que prevalecia era o desconforto causado pela distância da minha cadeira, as cadeiras deles, as oito aglutinadas à extremidade oposta da mesa oval gigante. E também o contraste da minha camiseta. Aí ele vai falando da camiseta dele freestyle e tal... Isso aqui é uma narrativa, ela quase não para, mano. Quase não tem é, vírgula, quase não tem ponto. É a milhão mesmo, mano. É uma história muito, muito... Vocês vão se identificar, mano. Tem um menininho aqui que o bagulho é... Dá pra ver que é inspirado no Paulo Scott mesmo, assim. O bagulho é cabuloso. Eu também tô terminando de ler agora. Alberto Manguel, A Biblioteca à Noite, ó. Se vocês gostam de, de referência, legal. Esse livro aqui fala só de coleções de biblioteca, de livrarias... Fala da experiência do leitor. É um livro que já saiu há algum tempo, né? O Alberto Mangue é um cara especializado em bibliotecas, em como arquivar livros. E ele vai visitando as bibliotecas e vai contando as experiências. É um livro fabuloso, ó, tá no finalzão. Eu ia falar depois no canal, eu ia dar, dar uma, uma deixa no canal. Mas, cara, esse livro aqui é muito, muito legal mesmo. A função ideal de uma biblioteca é a de ser um pouco como a banca de um booknits Um lugar para trovar-lhes. Humberto Eco, o que é o nome da Rosa, né? O que é o nome da Rosa, que é o, o autor do nome da Rosa, certo? Rapa, indico. Aí eu tô lendo a coisa que eu tenho certeza que vocês não vão ler. Acho que quase ninguém vai ler. Se lê, comenta aí, deixa no comentário, tá bom? Olha, nós estamos com um cenário novo aqui atrás, um dos cenários, né? Que é uma das minhas coleções aqui, ó, do Arquivo X, certo? Aqui tem a minha coleção do Arquivo X, ó. E em cima aqui tem a coleção dos primeiros bonequinhos que no Brasil. Então, vira mexe, o mudo cenário aqui pra gente... Né, faça um cenário da, da minha casa. Você está ligado, né, Rafa? O Atroz Encanto de Ser Argentino. Ó, livro muito bonito, certo? Eu ganhei de um rapaz que faleceu, a esposa dele mandou para mim. O Marcos Aguinis é o autor. E, ó, O Atroz Encanto de Ser Argentino. O que, que esse livro aqui traz? Ele traz uma reflexão sobre a Argentina, mano. Aí o cara fala, pô, fez, mas ele está o Brasil, pá, você está estudando na Argentina, você está em outros países rapaz, nós temos que aumentar a nossa erudição, aumentar a nossa cartilha, né? Aumentar o nosso escopo, para quando a gente chegar nos lugares, a gente saber também e respeitar a história dos povos que, inclusive, estão do nosso lado aqui. Né, mano? É um livro impressionante, que, inclusive, por esse livro aqui, falar da Argentina, eu reflito muita coisa aqui do Brasil, pelos erros que eles cometeram, pelos acertos que eles estão cometendo também, tá ligado? Então, eu indico quem gosta da Argentina, o atroz é o encanto de ser argentino. Eu sempre estudo algum país relacionado... Aos ah, livros que também meus livros são traduzidos nesses países Então, pô, meu livro é traduzido na Croácia Eu acho que é uma questão de respeito Eu estudar a Croácia, tá ligado? Meu livro é traduzido na Itália porra, é uma questão de respeito Eu também conheci um pouco da cultura italiana né? A gente conhece aqui só Tex, mano Aí é foda também Eu recebi de presente do Ischner Fraga O Ischner Fraga, eu acho que fala, né? O que devíamos ter feito da Patois Beleza? Ó, esse livro aqui, mano Eu tava dando uma olhada, já tá na minha fila para ler Tá ligado? É um livro muito bacana mesmo. Eu ainda não li, porque são, são vários contos curtos, né? pelo que eu entendi aqui. Mas eu separei uma parte para vocês do Sopro, um texto aqui, que fala Eu o acompanho, suportando o corpo definhado nas asas de um abraço. Às vezes eu o escolto até uma pia e ele branqueia o granito, a louça, com que resta no estômago. É um vômito triste. Helena, quase núpcias com a dor, um jorro em que se fundem alimentos e sangue. Cara, é pesado, muito legal, muito bem feito. Então, ó, o que devemos, certo? Ter feito, ó. Indicação ainda, vou terminar de ler, tá, rápido. Esse aqui eu tô bem no comecinho. E eu recebi de um cara aqui do Capão, mano. Vocês acreditam, mano? O cara aqui do Capão, Robson Assis. Ele montou um selinho chamado Marginalité, né? Seninho não, selão, né, mano? Porque o cara para montar um selo na quebrada tem que ser muito macho, irmão. Marginalité, né? Ou muita mulher também, né, mano? Aí depende, né? Porque hoje em dia os bagulho tá os dois lados, né? Pode ter que ser muita mina para poder montar um selo. Muita mona para montar um selo. O Marginalité lançou em 2021 agora Amores Urbanos, do Robson Assis, certo? Que é o dono do selo, ó. Amores Urbanos, um livro muito bonito, muito bem feito. Cara, parabéns, viu? Eu sei como é difícil você editar o próprio livro... E tem aqui um texto do Melhor Amigo do Homem, que é de janeiro de 2008, né, mano? tá aí, já começa assim, ó. Tem um cachorro morto embaixo da estação Vila Olímpia do trem. Na semana passada, ele parecia recém-falecido. Seu sangue ainda pintava a faixa expressa da Marginal Pinheiros. Nos dias que se seguiram, ele parecia mais triste. Nessa terça, já pareceu-me cansado. Olha que louco, mano. Ó, parabéns, é um livro muito bonito. Eu separei outros trechos aqui, ó. Como Amores Urbanos mesmo, tá ligado? Que, mano, olha, olha só esse trecho aqui, rapa. Eu vou ter que ler, é um cara da quebrada, é um cara nosso também. Que não, hoje o bagulho tá louco, hein? Paulo Scott, tá ligado? O mano aqui. Ó, Amores Urbanos. Sergião estava perto dos 56 anos. Morava sozinho em um hotel de pouco luxo do centro da cidade. Teve uma história familiar um tanto quanto trágica, para descrever de maneira simples o que fazia dele um destes seres humanos, humanos cuja feição está completamente desassociada do que eles estão pensando. Ó, mano, viagem, hein, mano? Bonitão, ó. Recomendo, Amores Urbanos, procura o selo Marginalité, certo? Esse selo aqui, ó, Marginalité. E eu vou falar pra vocês uma grata surpresa, hein, mano? Ó a quebrada. Mas caramba, se a quebrada não lê, mano, como que a quebrada tá fazendo livro, tá montando selo? Ô, Receita, acorda pra vida, rapaz! A quebrada não lê, não, não escreve, não lê. Ó, pra terminar aqui o vídeo, não esquece de deixar o seu like aí, tá ligado? E compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, se você quiser também, beleza? Eu tô com o livro da Mega City, tá ligado? Esse Mega City é editado pela Kathleen Macau Moura. É, é um livro que saiu lá na gringa, nos Estados Unidos, beleza? Bolitão, tem texto meu em inglês aqui, certo? Acho que eu tô na página 258, deixa eu ver se é isso mesmo. Seu se a minha memória tá boa ainda, se o tiozinho tá com a memória boa, certo? Aqui, ó, ó, ó, tem texto meu aqui, em inglês, tudo tudo bonitão, representando a cidade de São Paulo, certo? O meu, o meu texto foi traduzido pelo Victor Meadowcroft, ó, Victor Meadowcroft. E quem quiser ter acesso, dá uma pesquisada aí, ó, tá ligado, nessa edição. Tem vários autores aqui importantes, e são vários, por exemplo, tem o Cairo, autor do Cairo, autor do Medellín, mano, tem autor de, de, de Delhi, tá ligado? Por isso que chama mega City. tem autor do México, então, assim, são a, autores das mega cidades, beleza? Rapa, é isso aí, queria compartilhar um pouquinho com vocês de livro, a gente tá no momento mó triste do Brasil, um monte de morte acontecendo, eu vou pedir pra vocês se cuidarem, ficarem que nem eu aqui, ó, trancadinho, eu sei que quem pode, fica, quem não pode, tem dia também que eu tenho que sair pra fazer meu corre, mas sempre de máscara, sempre de gel, Sempre sem encontrar pessoas, sem necessitar, tá ligado? Eu sei que tem um monte de gente também que precisa trampar, é a realidade, eu também preciso. Mas o que eu tô podendo ficar e me resguardar e entrar nas minhas obras e indicar livro aqui pra vocês, eu tô fazendo, tá bom? Quero agradecer a todo mundo do apoio se também, Rapa, tá ligado? Esse Gilmano perguntou por mim, por que que não tem propaganda no canal, né? O cara falou, mano, tem muitos canais aí que tá, tem propaganda do começo ao fim. O canal aqui, Rapa, cresceu já bastante e eu sou procurado por muita gente... Inclusive de tecnologia para anunciar coisas que tem a ver com tecnologia, com link e tal, essas coisas, né? Com, com sistema de tradução, tem um monte de coisa que me procura e eu sempre falo não para essas pessoas porque a maioria, né? Até hoje a gente porque eu tenho um apoia-se. Vocês fortalecem o apoia-se, eu vou ficar pondo propaganda aqui. Se você já faz o apoia-se e já ajuda o canal a se manter, tá bom? Então, gente, os profissionais que estão coligados aqui no canal agradecem e eu também te agradeço porque ninguém faz nada sozinho. Tá bom, rapa? Essa thumb que você vê aí é um cara que faz. A direção do vídeo, muitas vezes eu faço o vídeo aqui, todo doido do meu jeito, mando lá pro Ricardo, o Ricardo vai falar, opa, peraí, mano, aquele pedaço aqui, aquilo tá mais, tal. Então a gente tem um diretor também no canal. E é isso, rapa. Passando pra agradecer vocês, se mantenham vivos, que a gente volta em outro vídeo. E ó, leiam, até pra contrariar a receita, que tá moscando, tá bom? É nóis.